Fazer um vídeo aqui no canal falando sobre as principais notícias do Flamengo, o que acontece no clube de regatas do Flamengo. Eu vou trazer aqui para vocês notícias do Flamengo. Eu sei que vocês são aí flamenguistas, tem alguns flamenguistas doentes, flamenguistas fanáticos ou flamenguistas normal que é só de acompanhar ali, né? Mas é isso. Vou trazer um vídeo aqui da ESPN da Argentina. Os caras estão tudo assustados com o Flamengo. É isso mesmo, tô tudo com medo. É, rapaz, rapaz. Nunca vi um negócio desse, hein? Nunca vi, né? Cara, que o Flamengo não estava ninguém, né? Hoje assusta até os jornalistas, né? Jornalistas né jornalistas como posso de argentinos né colombianos venezuelanos né muito muitos e outros né talvez então estou é muito tô... muito bom isso né então é isso já quero que você se inscreve no canal deixe o like ative a notificação para você não perder nada compartilhar para galera muito importante tá bom então já vamos para o vídeo Me gusta las finales, Me gusta la final. Sí, estuvo linda la, la final. Flamengo estuvo es, bien la final. El PCG de Diego Ribeiro se De esta parte, ¿no? Es terrible. La plata. Sí. Vi una plata in, que ganó una una muy ganó linda. Foto la plata que ganó la plata del Pido y Valdana. Le entraron, y Valdaro, y Valdaro. Le entraron 20 más 5 por jugar ahora. Por el zapalo, 40 palos, bueno. millones. 25, ¿Cuánto? 40 40 millones. Sí. Y la, la de Felipe Leipzig es increíble, okay. ¿no? Pará. Okay. Se desgarró la final sí, las pasada. dos Y ahora te van a reforzar otra vez. Pero es que Oscar con esa plata es imposible. Es el presupuesto. El flamengo es hoy. Hoy, el sí. más Flamengo, poderoso de... va Flamengo, Flamengo ganó la Copa de Brasil y ahora la Copa Libertadores. Todo eso le es reportó 40 millones de 40 dólares. 40 millones de dólares. El presupuesto ¿Qué? de San Lorenzo de 36. A ver, más el presupuesto de hincha tiene de San Urra. Lorenzo. De que Flamengo más por la tiene, Copa ¿no? se llevó sí. 26, ¿Sí? 26, 26 millones. A, ver, a ver, o River o vendió o 20 palos no. a Julián Álvarez, veinte claro, claro. 20, sí, 20. Por eso la Copa Libertadores es un contrato, sí. Un sí. Ahora de también después. la gasta Flamengo. <coughs> y sí, también la gasta. Y también sí. la para también para te trae Vidal todo. también te trae también. Sostiene, Sostiere, eh, no, eso tiene Sí, pero Sí, pero la tercera Copa de Libertadores. Si no, no la tiene, si no invierte. Sí. No, claro. Y claro los equipos que, que te creen que no <risa> saben la eso. La cadeta tuvo oferta, se quedó, y Gabigol hace... es... ¿Cuántas libertadores tiene Flamengo? ¿Tres tres, tres. tres. 81, 2019 y la de no, ahora. volvió, es la era ahora. Claro. En aquel momento tenía Alejo equipos todavía. extraordinarios el y no... Tal, ahora, la, qué la loco. La Copa de Brasil, el equivalente a nuestra Copa Argentina, entrega 20 millones de dólares su premio. Galera, esse foi o vídeo do canal Foi um vídeo curto, né? Só tirar aqui É... Foi um vídeo curto, mas... É isso, né? Eu queria mostrar aqui pra vocês Olha, os argentinos estão tudo com medo, hein? Caramba! É... Impressionante, né? Impressionante o negócio desse, né? É muito bom, né? Que o Flamengo faz um negócio dele Faz um negócio... Faz um negócio muito bom hum, Né? Jogando muita bola, os argentinos aí elogiando o Flamengo, né? Falando aí sobre a pós-final da Libertadores, né? E, cara, é muito bom, né? E os argentinos ó, são assim, ó, chocado chocados não, né? Com medo, assustados. Eita mesmo, o, Flamengo enfrenta o, Boca, o River, eu vou enfrentar o pouco horrível, eles vão ficar, ó, fica com medo ó, de jeito. Então é isso, quero que você se inscreva no canal, deixe o like, ative a notificação para você não perder nada, compartilhar para a galera, muito importante, bom faça o nosso canal crescer, tá bom? Então, valeu, fui, até lá.